Sabiam que clientes Amazon Prime têm recebido embalagens temáticas da série Os Anéis de Poder com frases escritas em alfabetos tokenianos?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 Considere utilizar nossos links afiliados aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Na semana passada, terminamos a análise principal do conteúdo linguístico dos episódios da série Os Anéis de Poder. Relacionado a ela, no entanto, a Amazon iniciou uma ação de marketing bem interessante, embalando parte das recomendas dos produtos que vendem ao redor do mundo em caixas temáticas, cada uma representando uma raça na Terra-média. Algumas delas com material de interesse linguístico bem interessante. Vejamos então. Desde aproximadamente agosto de 2022, clientes assinantes do serviço Amazon Prime começaram a relatar que suas encomendas pedidas no site começaram a aparecer em suas casas embaladas com belíssimas caixas temáticas da série. Boa parte dos relatos se concentram nos Estados Unidos, sede da empresa. Mas mesmo aqui no Brasil, muita gente tem recebido essas caixas. Um mês e pouco atrás, por exemplo, meu próprio irmão em São Paulo recebeu uma para seu espanto. Observamos que há cinco modelos diferentes de caixas, com os mais variados tamanhos e um modelo de envelope acolchoado. Notem como cada modelo evoca uma raça ou população diferente da Terra-média. Colecionadores estão em polvorosa, procurando obter exemplares de cada tipo. É importante saber que todos os modelos de caixa são relativamente grandes, então não espere receber uma embalagem dessas se pedirem um livro ou dois. Meu irmão, por exemplo, recebeu uma dessas caixas quando comprou um fardo de 12 caixas de leite vegetal, aproveitando o bom desconto e o frete grátis da assinatura Prime. Três modelos de caixa nos chamam especial atenção aqui no TT Languages, porque trazem inscrições seja em língua criada por Tolkien, seja em alfabetos inventados por ele ou com inspiração no trabalho filológico do professor. Vejamos cada um deles. Esse modelo aqui traz motivos artísticos e arquitetônicos que evocam os Elfos de Lindon e Eregion. Em uma das faces da caixa, pelo menos, vemos de ambos os lados uma frase em Quenya, o Alto Élfico, escrita em Tengwar, alfabeto curvilíneo criado por Fëanor ainda em Valinor, que substituiu as runas até então usadas para escrever esses idiomas. A frase em si é bem conhecida por nós, já foi tema do de número 3, sobre saudações em Quenya. Trata-se da célebre Ellen Sila Lumen Omentielvo. Uma estrela brilha na hora do nosso encontro. Vão lá no vídeo indicado se quiserem ver uma análise detalhada da gramática e da história dessa bela saudação. Uma observação apenas sobre essa caixa que eu não cheguei a ver pessoalmente. Nessas fotos vemos que a Amazon cometeu um pequeno deslize na última letra da frase. Em vez de usar a letra Vala, que tem som de V para a sílaba Vo em Omentielvo, trocaram pela letra Umbar, que, embora seja B em Sindarin, em quenya é uma combinação de M e B, como no seu próprio nome, Umbar. A segunda caixa que analisaremos é uma caixa claramente com inspiração nos anãos de Kazadun. Vemos isso não só pelos motivos angulares nessa espécie de baú, mas pelo uso de Angerthas Moria, as runas originalmente criadas pelo elfo Dairon, mas absorvidas e adaptadas pelos anãos para escrever não só sua própria língua secreta, o Khuzdul, mas também os idiomas que usavam quando se comunicavam com as outras raças, seja o élfico, seja o idioma comum, o Estron, nos livros e na série representados pela língua inglesa. Aqui nessa caixa é exatamente esse o caso vemos uma frase muito interessante, escrita em inglês, com runas, que carrega em si uma referência muito bem pensada à história dos anãos, dos Barbas Longas e de Casadum propriamente dita. Nela lemos... Durin the Deathless, crowned amongst the stars. Durin o Imortal, coroado entre as estrelas. Como sabemos, Durin é chamado de O Imortal, porque acredita-se que esse anão, dentre os primeiros sete criados por Aulë, despertados no Monte Gundabad na Primeira Era, era especial. Em seu clã, os Barbas Longas, acreditava-se que em momentos especiais de sua história, o próprio Durin reencarnava e todos percebiam se tratar do mesmo anão de volta à vida. E somente esses recebiam o nome Durin. Foram ao todo sete Durins em toda a história registrada dos anãos, Desde o primeiro, ainda na Primeira Era, até o sétimo, no começo da Quarta Era. Vocês podem ver mais sobre a história de Durin e de seu povo nos vídeos indicados aqui em cima, com os links na descrição do vídeo. Essa frase faz referência a um episódio célebre ocorrido com o primeiro Durin, a leste do que viria a ser khazad Ao chegar ali, na beira do lago Espelhágua, ou K'elezáram, na língua dos anãos, Durin parou e viu seu próprio reflexo. Acima de sua cabeça, viu uma coroa formada pelo reflexo de estrelas no céu, a despeito de ser ainda dia e não fazer qualquer sentido poder ver estrelas. Neste local, Durin mandou erigir um pilar de pedra para fazer lembrar o ocorrido. Esse episódio é recontado na Sociedade do Anel, no capítulo Lothlorien, quando a sociedade passa próxima ao lago e Gimli faz questão de levar Frodo até o exato local, onde, como veremos no trecho em seguida, Conseguem ver a coroa de estrelas de Durin, mesmo sendo ainda o final da tarde. Uma curva para o leste levou-os, mesmo à borda do gramado do espelhágua. E ali, não longe da beira da estrada, erguia-se uma coluna isolada de topo quebrado. — Essa é a pedra de Durin! — exclamou Gimli. — Não posso passar sem me desviar por um momento para contemplar a maravilha do vale. — Então, ser breve! — disse Aragorn, olhando para os portões atrás dele. O sol se põe cedo, quem sabe os orques não saiam antes do entardecer, mas temos de estar bem longe antes do cair da noite. A lua está quase sumida e hoje a noite será escura. Vem comigo, Frodo, exclamou anão saltando da estrada. Não gostaria que te fosse sem ver Eskeletzara. Ao lado da pedra fincada, Gimli parou e ergueu os olhos. Ela estava rachada e gasta pela intempérie, e as runas apagadas em seu flanco não podiam ser lidas. Esse lugar marca local onde Durin olhou a primeira vez no espelho-água, disse o anão. Olhamos nós uma vez antes de partirmos. Inclinaram-se sobre a água escura. De início nada puderam ver. Depois, lentamente, viram as formas das montanhas circundantes espelhadas em um azul profundo. E os picos eram como penachos de chama branca acima deles. Além delas, havia um espaço no céu. Ali, como joias submersas no abismo, resplandeciam estrelas reluzentes, apesar de o sol brilhar lá em cima no céu. E seus próprios vultos curvados não se via nem sombra. Ó oh, que belo e maravilhoso, disse Gimli. Ali jaz a coroa de Durin até que ele desperte. Adeus. Esse episódio da vida de Durin é também retratado no portão oeste de Mólia, criado por Narvi e Celebrimbor. Ali no topo, vemos uma coroa com sete estrelas logo acima. Mais sobre isso no vídeo que te tem indicado aqui em cima e com o link na descrição logo abaixo. Vamos então para a terceira caixa. Essa é claramente Númenoriana, com motivos e filigranas, remetendo à cultura marítima da Ilha da Estrela, refletida em toda a arquitetura e iconografia que vimos nessa primeira temporada da série. Na lateral da caixa, vemos duas frases repetidas, escritas no alfabeto criado para a série, para o povo de Númenor. Mais uma vez está escrito em inglês e se lê The Horizon Calls in Reverence to the One O horizonte chama, em reverência, ao Uno. Será, imaginamos, uma referência marítima para um povo navegador, o horizonte é um marco importante na sua orientação e também ao é período de auge da civilização, em que reverenciavam apenas ao Uno, Ero, pai de todos e a ninguém mais. As outras duas caixas não têm elementos linguísticos. Essa que vemos aqui claramente tem motivos dos hobbits primitivos que vemos na série Os Pés Peludos, com suas construções feitas de elementos naturais com galhos, ervas, frutos e bolotas. A última caixa eu realmente não tenho certeza a que se refere. Os motivos esculpidos mostrados nela lembram algumas ruínas que vemos nas Terras do Sul, e talvez sejam dos habitantes anteriores daquela região que virou depois Mordor.